Considerações sobre a relação entre a televisão e a sociedade Anselm Yap Parte 5 O fetichismo da mercadoria não significa somente uma adoração dos bens de consumo um excessivo investimento afetivo sobre eles, como o termo poderia fazer pensar à primeira vista. Não indica nem mesmo somente uma forma de consciência mistificada, que vela o verdadeiro funcionamento da exploração capitalista, como que era vulgata marxista. O conceito de fetichismo indica sobretudo isto. Na sociedade capitalista da mercadoria, a produção não acontece para o seu conteúdo, para o seu valor de uso. Acontece para incrementar o valor, o valor de troca das mercadorias, e este valor é determinado pela quantidade de trabalho que foi necessária para produzir a mercadoria, quer seja material ou imaterial, isso não tem importância. Não é determinado pela quantidade de trabalho concreto e real, mas de trabalho simplesmente, de trabalho indiferenciado, de trabalho abstrato, como disse Marx. Na ótica da produção capitalista de mercadorias, a produção de objetos concretos é somente um aspecto secundário. O que conta é transformar o trabalho vivo em trabalho morto, objetivado, passado. E essa transformação deve acontecer segundo os parâmetros de produtividade vigentes naquele momento. O destino de um produto e de toda a produção não depende da sua real utilidade para alguém, nem de sua beleza, nem de seu valor simbólico mas de sua capacidade de ser vendido, de modo que o valor de troca contido nele, volte a alimentar um ciclo sempre ampliado de produção e consumo. A questão de, por exemplo, produzir caças-bombardeiros, ou pães, não depende de uma decisão consciente e coletiva, que leve em conta as necessidades sociais, mas depende do proveito que se pode obter com uma ou outra coisa. Isto todos nós sabemos. Não se trata, contudo, somente de uma aberração moral, ou de um defeito imputável exclusivamente à avidez de certos indivíduos ou classes sociais. A sociedade baseada na produção de mercadorias apresenta-se a cada um como um sistema já dado. Embora essa sociedade seja incontestavelmente um produto da ação humana, ela é opaca e impõe a cada um as suas regras. Na sociedade da mercadoria, o sujeito não é o homem. O sujeito é o valor e a mercadoria, o dinheiro e o capital, o mercado e a concorrência. São essas criações do homem que governam a sociedade humana, sem que nela exista sequer a consciência desse fato, porque esse processo apresenta-se como natural aos sujeitos envolvidos. Nem toda a sociedade é, porém, uma sociedade da mercadoria, porque a mercadoria não é uma categoria supra-histórica, como bem ou produto, mas há uma determinada forma histórica deles. A sociedade da mercadoria criou forças muito maiores do que aquelas que se dispunham outras sociedades, chegando a ponto de poder devastar o mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo, o homem moderno tem ainda menos poder sobre essas forças do que seus predecessores tinham sobre as forças do passado. Ele não pode fazer outra coisa senão não contemplá-las e fazer-se governar por elas não pode fazer outra coisa, não, se, não significa que se trata de um destino invencível em absoluto, mas que esta é uma consequência lógica, enquanto se vive em uma sociedade da mercadoria. Compreende-se então que o conceito de sociedade de espetáculo, em que o homem é reduzido a um papel de espectador, imerso em uma contemplação passiva, indica uma sociedade historicamente bem determinada, isto é, a sociedade da mercadoria plenamente desenvolvida, assim como veio a existir, grosso modo, dos anos de 1920 em diante. E esta é a primeira fase do livro A Sociedade do Espetáculo, abre aspas, toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos, fecha aspas. De fato, essa frase é idêntica à primeira fra frase do Capital de Marx, que começa precisamente com uma análise fundamental da mercadoria. Debor somente substituiu a palavra mercadoria pela palavra espetáculos, com a técnica situ situacionista do desvio. Compreende-se logo isto, que o espetáculo do qual fala Debor é um estágio no desenvolvimento da mercadoria. O segundo capítulo de seu livro chama-se A Mercadoria como Espetáculo, e os primeiros dois capítulos juntos constituem uma retomada extremamente importante da análise marxiana do fetichismo da mercadoria. Como dissemos, na produção das mercadorias desaparece o conteúdo concreto do objeto e do trabalho que o produz, conta somente o trabalho como mera quantidade de tempo empregado, que Marx chama de trabalho abstrato. Toda a produção de mercadoria baseia-se num processo de abstratificação, de tornar-se abstrato, porque prevalece a mera quantidade sem qualidade. Isto é a abstração de cada conteúdo. O espetáculo, com a sua redução do mundo a um mero parecer, a imagem, não é, portanto, outra coisa, senão, como disse o próprio Debord, uma etapa posterior no processo secular de tornar-se abstrato do mundo, iniciado no Renascimento e continuado com maior força desde o final do século XVIII. Fenômeno que não é fruto de uma misteriosa metafísica ocidental, como gostaria de dizer talvez um Heidegger, mas que é o resultado de um processo material e social bem determinado, e por isto, no limite, também é modificável. A televisão é, portanto, uma espécie de apogeu da sociedade da mercadoria, não somente porque faz vender, mas porque potencializa a estrutura fundamental da sociedade moderna, a contemplação inerte. Isto que o homem criou sem sabê-lo, e igualmente sem o querer. Aqui não desenvolvo essa análise, porque eu já fiz de um modo mais detalhado na primeira parte de meu livro de Bor".